Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos mostrar aqui num vídeo bem rápido sobre esse rebaixo aqui, né? Que a gente faz para estar instalando essa cantoneira aqui, ó. A gente está fazendo aqui uma mesa, né? Bem grandona, tá cheio de coisa em cima aí, mas só para mostrar rapidinho aqui é uma mesa bem grande e a gente é, usa instalar. A gente fala aqui chapear mesmo a gente usa instalar uma cantoneira aqui, ela vai nessa posição. Depois eu vou no final eu vou mostrar pronto já aí como é que fica. A gente instala essa cantoneira aqui na, na ponta da mesa, né? Aqui ela vai ser parada aqui. É uma mesa de pranchão. Então eu vou estar tá explicando como a gente faz esse rebaixo aqui, usando a tupi, né? A aqui que a gente usa. Eu é, vou estar tá virando lá para outro lado daqui a pouco e vou estar tá mostrando como que faz. Pode parecer simples né, para quem usa tupia, mas é realmente simples, mas é um método diferente. Não dá para você fazer usando guia, porque é uma borda toda irregular, tanto irregular aqui, ó, né, vocês podem ver quanto irregular na ponta aqui, né, que ela ainda não foi aparada. Eu vou explicar por que eu faço aqui antes de aparar, né, vai ter muita gente questionando. Por que, que a gente não é apara e usa o guia tradicional da tupia, né? Eu vou explicar por que, que é feito dessa forma, da maneira simples, usando é, sarrafa de MDF e tal. Vou explicar, vou estar demonstrando depois e vocês vão entender o porquê que é feito desse jeito. Bom, por que, que a gente não faz da maneira tradicional? Que seria cortar a mesa aqui mais ou menos no esquadro e fazer usando o guia rebaixo. É, a gente não faz... Porque a gente tem que chapear a mesa antes de cortar. Por quê? Porque é, acontece diversas vezes a gente aparar esse pranchão e no momento que você está aparando ele com serra circular, ele trinca, ele abre. Você pode ver que tem até o início de uma trinca aqui já. Então, olha só. Acontece de você estar tá cortando ele aqui e ele abrir mais. Então, o método, chapeia primeiro, trava a mesa, né? Aí depois você faz o corte. Por isso que a gente usa esse método. Bom pessoal, então aqui ó. A gente já chegou aqui na outra borda, mesmo situação, Isso aqui foi cortado de motosserra lá no mato, tá vendo? A gente não pode parar para não correr o risco dela rachar. É uma mesa rústica, né? Com borda natural, toda irregular e tal. E a gente precisa instalar essa cantoneira aqui como eu já falei lá do outro lado. Já tá marcado, já... Marcado até onde vai ser o corte nas pontas e a gente precisa rebaixar isso aí igual tá feito lá do outro lado lá. A gente usa, é muito simples, a gente usa isso daqui, ó. Garrafinho de MDF, né? Aí a gente começa instalando um deles. É muito simples de fazer. A gente pega a própria tupi, que já tá com a fresinha regulada aqui, ó, para rebaixar o... a quantidade que a gente precisa lá para esconder a cantoneira. A gente coloca lá, muito simples de fazer, ó. Quando tá marcado já, a gente coloca a própria tupia lá. vai pegar um branco aqui. Prende de um lado. Mesmo método aqui nessa ponta. Vai cortar exatamente aí. Do outro lado, mesma coisa. Bom, então aqui, pessoal, só para tirar a dúvida aí, ó. Regulagem da fresa, né? Porque vai ter... Se alguém for usar, pode usar espessura diferente, cantoneira. E é legal que a cantoneira fique toda embutida na madeira, não muito profunda, mas também que ela fique... Para ela literalmente sumir aqui dentro da madeira. Então, como são diversas espessuras da cantoneiro, para você regular a, a fresa aqui, ó. Basta isso aqui, essa aqui já está regulada. Pega a própria fresa. Deixa um, cerca de um milímetro a mais da espessura da freta. É onde ela vai descer aqui dentro. Aqui fica top. então, finalizando aqui, ó, que a gente começou a mostrar no vídeo, rebaixo prontinho, já está furado. É, esse corte aqui é feito com a serra circular, usando a guia, deixei ela até posicionada aqui. vocês entenderam? isso aí não é o nosso foco, passa a serra aqui, faz o rebaixo. Cantoneira está pronta. Algumas pessoas acham que é só uma barra chata que a gente coloca, mas é cantoneira. Então, ó, ela desce aqui dentro. Fica facilidade com a, com a prancha. É, eu vou estar tá colocando os parafusos aqui rapidinho. E ela tem a função não só de segurar a prancha para ela não rachar, quanto questão de empenho também, que ela ajuda a dar uma segurada. Beleza? Vamos colocar os parafusos aí rapidinho e finalizar. O trabalho fica perfeitinho, é, só vai perceber quem é entrar debaixo da mesa, né? que tem essa, essa chapa aí, de, que ajuda a conter essas rachaduras e empeno. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, sugestão para a gente aí, que a gente vai estar tá respondendo.